Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou explicar para você sobre a reserva de oportunidade. Afinal, o que, que é e onde investi-la? Para começar, é importante falar que a reserva de emergência e a reserva de oportunidade, elas têm objetivos diferentes a reserva de emergência ou colchão financeiro como você preferir chamar tem como finalidade te deixar tranquilo caso algum imprevisto aconteça na sua vida como perder o um emprego alguém ficou doente o cano da casa estourou o carro quebrou e você precisa consertar e o ideal dessa reserva é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal já a reserva de oportunidade como o próprio nome diz é para você aproveitar oportunidades que venham a surgir no mercado. Sabe aquela queda na bolsa de valores que ó, já não acontecia há muito tempo? É nessa hora que a reserva de oportunidade vai te ajudar. Eu por exemplo durante a pandemia em 2020 eu fiz excelentes compras na bolsa de valores porque eu estava com a minha reserva pronta e só esperando uma queda maior no mercado. Mas afinal, como foi que eu formei essa reserva? Lá no final de 2019, eu não sei se você se lembra, mas a bolsa de valores estava em alta e a maioria dos ativos estavam bem caros. Então eu aportei bem menos do que o valor mensal que eu tinha disponível. Logo, esse valor foi destinado para minha reserva de oportunidade. Inclusive, você pode deixar para formar sua reserva de oportunidade quando o mercado ele estiver em alta, ou seja, você vai aportar menos todos os meses e destinar parte para esse objetivo. Ou caso você queira, a partir de agora, você pode separar 10% do seu aporte mensal para a formação dessa reserva. Talvez você esteja se perguntando, tá bom Mirna, eu entendi, mas onde investir essa reserva de oportunidade? Agora eu vou te mostrar algumas alternativas na conta do BTG Pactual. Inclusive se você ainda não abriu a sua conta, o link está aqui na descrição do vídeo e é gratuito. viu? Vamos para a parte prática. Entrando na minha conta do BTG Pactual... As alternativas para reserva de oportunidades são as mesmas para reserva de emergência. Você precisa ter investimentos conservadores e com liquidez diária para esse objetivo, porque ninguém sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta. Então uma alternativa aqui dentro do BTG que nós temos é sim o Tesouro Selic. Vamos aqui em produtos, renda fixa, Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto você vai ver a possibilidade de investir no Tesouro Selic. Uma outra alternativa que nós temos também é o CDB de liquidez diária. Então basta em renda fixa e aqui você filtra e vai achar rapidamente este CDB. Vou filtrar por aplicação mínima porque é um valor super super acessível. A partir de 50 reais você já consegue investir no CDB de liquidez diária do BTG. Então ó, já apareceu aqui ó, R$50,00, 101,75% do CDI, vencimento 26 de 12 de 2023. Se você precisar resgatar antes dessa data, é possível porque ele tem liquidez diária. Então em dias úteis e horário comercial, se você solicitar o resgate, o dinheiro cai na sua conta. Uma outra alternativa também que nós temos é o outro CDB, que é a aplicação mínima a partir de 100 reais e te pagando 102,5% do CDI. Falei de dois tipos de investimentos, Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária. Agora a gente tem a terceira alternativa, que é o fundo Selic Simples. Basta você vir aqui em fundos de investimento, fundos de renda fixa, Já apareceu aqui, digitei Selic, apareceu o fundo Selic Simples, o BTG Pactual Tesouro Selic Simples. Esse é um fundo que investe em títulos do Tesouro Selic, então é uma outra alternativa, você pode colocar no próprio Tesouro Selic e você pode investir através desse fundo que tem taxa de administração zero. A aplicação mínima aqui é de 50,0 reais, e se você precisar, você consegue resgatar em dias úteis e horário comercial. Espero que tenha ficado claro para você essas três alternativas para reserva de oportunidade. Interessante que você não misture as duas no mesmo investimento, porque assim você vai conseguir ter clareza de qual valor é para o seu colchão financeiro e qual valor é de fato para você aproveitar aí quedas do mercado. Ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.